Então um que tão bonito. Essa fachada muito boa, né? Ser mais. Que o cara da noite esse. Eu tinha da é tudo. Vai, não consigo, bom. eu pedi ela inteligente. Tá close, close, close. Gente, é muito bom, ah, mano. Né? no dia que é, se é fez história, estranho. mas eu para usar a lane. para ver se to. A, a bota, mano, acho que é meio troll bota, mas vamos lá, gente. Oh, o de aqui ó. Metros, vale. Execução Faz uma mal-morte aqui, Flavis. Matou? Ah, ah vamos morrer, Jean! Ajuda, tu! Você nem tá no já gold já mesmo? Relaxa, ah, eu te cobro. Ah, tá até suave, 390 gold pistão Usei redenção. Ah, oh. mano, 5 segundos meu flash, vem Close. É Clash? É personalizado é do streamer, mano. É que o LoL.